fui convidada para essa palestra em 2009, ó. então foi 2006, 2007, 2008, trabalhando no Orkut e trabalhando muito, e aí 2008, 2009, começaram outras, outras pessoas me chamando para fazer palestras aqui na região, é, lá na Varginha, Uberaba, é, Patos de Minas, qualquer lugar que vocês imaginarem aqui por perto e longe, comecei a fazer palestra, mas nessa palestra aí, em Maceió, em 2009, foi quando eu tive a oportunidade de apresentar a biomedicina estética para diversos, diversos profissionais. E além disso, muita gente do conselho que ouviram e ficaram mais animados. Inclusive, estava é, lá o Dr. Bactéria, estava lá muita gente famosa, conhecida da biomedicina e que reconheceram a possível atuação sim do biomédico na estética. Volto dois slides, Luiz, por favor. E aí, em 2010, eu comecei a dar os primeiros primeiro cursos, esse daí em Sertãozinho, que foi em janeiro de 2010. Né? Depois daquela palestra em Maceió, eu fiquei animada, muita gente conheceu. Começou assim: aí, ah, onde você fez? Onde você estudou? Onde você se, né, se especializou? Como eu já era mestre, já tinha passado pela docência, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou começar a dar aula esse pessoal para ensinar o que, que eu penso da biomedicina sética, que era bem diferente do que eu aprendia. Eu aprendi a parte técnica. A técnica, tudo bem, eu aprendia com outros profissionais, Na maioria fisioterapeutas, que ensinavam a parte de eletro eletroterapia. Muitos médicos que me ensinaram a parte de injetáveis, a parte de lasers, muito mesmo. Eu sempre tive, nossa, muita sorte de encontrar... Médicos disponíveis e com vontade Que gostavam de me ensinar, de verdade E era assim, eu caía de paraquedas nos lugares aí de repente eu estava amiga do palestrante médico E aí ele ia dar um curso para médicos e me chamava Ah, você é super interessada, você quer ir lá para o curso tal? Eu quero, vou, lógico Eu queria aprender, né? Então eu, nossa, eu ia para tudo quanto era lugar, tudo quanto era curso Mas eu falei, não vou mandar esses meus colegas para fazer curso nesses lugares, porque o principal que a gente precisa agora é o perfil do biomédico dentro da estética, porque ele não pode se pegar os vícios de profissão do esteticista, do fisioterapeuta, não estou falando mal, tá, gente? Eu vou explicar por quê. E nem também os vícios de profissão da medicina, ele tem que ter um perfil próprio, um perfil dele, e isso eu quero criar, eu quero desenvolver esse perfil eu quero pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, porque é bom, e vou moldar esses biomédicos do jeito que eu acredito que vai fazer bem para a biomedicina estética, para a biomedicina estética crescer de fato. E foi isso que eu fiz, comecei a dar, anunciei em novembro, depois daquele congresso que foi em setembro, novembro, comecei a anunciar no Orkut que eu ia ter esse curso, tenho aí acho que cinco, seis alunos Silvino, Silvina, a Emanuela, a Carla, Catiane e a Fernanda Olha, lembra o nome deles, hein? Lembra o nome deles Onde são que estão essas pessoas? Vou procurar E... É, deste curso, eles foram lá fazer quatro dias de cursos Aí no quarto dia... Ana, você não pode dar um curso de avaliação pra gente? No dia seguinte, né? Eu nem tinha pensado, nem tinha montado o curso de avaliação. Eu passei a noite, virei a noite montando um curso de avaliação e no dia seguinte eu dei o curso de avaliação para eles. Então, gente, eu comecei a usar tudo que eu sabia, o que eu conhecia, em prol de amar esses, esses profissionais. Barulhinho aqui nos estúdios, Nepuga. Tá vivo? Dormiu. Em pró de formar esses, esses biomédicos com um perfil de biomédico, um perfil que fosse valorizar a classe. Porque eu tinha muito receio de, de repente, nós entrarmos numa área e começar a ter uma desvalorização da classe. E aí foi... Né, crescendo Pode passar, eles ficaram lá Nessa época eu abri o blog estética.bmd.br Um blog que a gente Trabalhou muito nesse blog Muitas mensagens, muitas Tem matérias lá desde 2006, 2007 Até hoje existe Esse blog, ele é muito visitado E ele difundiu muito Muito, muito, muito a proposta Do que era a biomedicina estética Pode passar mais um Né e aí, eu vou responder as perguntinhas de vocês, mais um, quando foi aqui em 2010, setembro, foi dia 9 do 9 de 2010, olha as coincidências das datas, 9 do 9 de 2010, praticamente um mês antes da minha plenária, mas foi nessa palestra em Teresina, Piauí, quem já ouviu essa história tá aqui abrindo a boca querendo dormir, né, mas vocês vão ouvir. Mas quando eu conto, eles ficam todo animado. Nesse dia, gente, vocês não sabem o que, que aconteceu. Alguém daqui já foi para Teresina Piauí? Tem alguém de Teresina Piauí? Me responde aí, Daniel. Quem que tem, se tem. Mas nesse dia, olha, olha aqui, nossa, quase que eu caio. Eu tô aqui com o doutor Luiz de França, né? O auditório é enorme. Cheguei lá, passei lá, é, passei no dia anterior da minha palestra, visitamos aqui, é O doutor Luiz de França e eu visitamos aqui. Visitamos a faculdade Teve lá um coquetel de abertura Na noite anterior à minha palestra Estávamos lá, tudo De repente, aí foi Aí no dia seguinte, não conhecia ninguém Nem esse doutor Luiz de França eu conhecia Quando foi no dia seguinte, na manhã seguinte Acordamos, depois de lá nós íamos pegar o avião Meu avião era tipo uma hora da tarde Então eu palestava às 10, almoçava rapidinho ia E ia o aeroporto É a vida de palestrante de longe é assim Não dá nem para aproveitar E aí fui lá, né Lá, hora que eu chego no hotel, tá, no hotel, tô esperando o rapaz me, me esperar, me, tra, me buscar. Tava lá esse senhor também esperando, que ele também ia palestrar. Eu não sabia quem ele era. E é, uns quatro, cinco meses antes dessa palestra, eu fui chamada no Conselho Regional de Biomedicina por aquele antigo presidente, que hoje não é nem mais biomédico, sabe quem é? Fui chamada, porque ele tinha um processo desse tamanho, assim, ó... A pasta dele, ó... Você tá rindo? Desse tamanho! Tinha, assim, eu sabia a minha vida... Acho que ele sabia, sabia até as marcas de lingerie que eu usava... Porque tinha tudo da minha vida ali... Meu Deus, um histórico, né? Isso que é paixão... E aí, fui chamada lá, tipo, uns quatro meses antes desse, desse evento aqui, né? E me deram, assim, uma hora de advertência profissional... E tive que levar advogado... E, nossa senhora, eu tive que me defender, foi assim, né, vocês estão com sono, mas eu gostaria de contar, foi terrível aquele dia. E lá, o cara me perguntando, primeiro ele começou assim, intimidação total, daria até, acho que ele maria da penha naquela ocasião. Falei assim, doutora, a senhora prefere que o seu advogado responda ou a senhora responde? A senhora prefere que a gente pergunte para a senhora tudo de uma vez ou vou perguntando e você vai respondendo? A senhora prefere ficar sentada aí ou vir aqui responder? Eu, falei, eu prefiro acabar isso aqui logo, por favor, vamos lá. Vamos, pode perguntar tudo de uma vez, eu respondo, eu vou aí mesmo, não se preocupe. Fui lá na frente, respondi tudo e ia perguntando, respondendo, ah, mas aqui tem isso, isso, isso, aqui, tem isso aqui. Aqui a senhora diz que faz uma lipo sem cirurgia. A senhora sabe que a senhora não pode fazer lipo sem cirurgia, que só quem faz lipo é cirurgião plástico? Eu falei, mas eu disse que é uma lipo sem cirurgia. Não tem cirurgia. É um aparelho. Que até esteticista usa. Só que por acaso deu esse nome. Né? E aí respondendo, gente, olha que perseguição. E aquela plenária do Conselho da Primeira Região, quem conhece lá, a sede antiga, né, que agora virou a casa do biomédico, a gente vai lá visitar. Tava cheia, cheia de conselheiro biomédico, todo mundo lá para me ver. E eu lá, ó, massacrada, mas assim, respondendo à altura, né, não deixei a peteca cair, não. E aí, eu teve muitas horas ali, foi assim, constrangedor o posicionamento deste, deste colega biomédico, que por acaso estava como presidente, então... É, a gente tem o respeito pelas autoridades do nosso conselho, mas também acho que passar do limite não é, não é legal, né? não, é, não é ético, né? a gente tem um código de ética, a gente não pode usar o poder que a gente está para a gente poder, para, sabe, causar uma pressão psicológica em alguém, né? ou constranger, ou fazer alguma coisa assim, isso é muito ruim. E aí eu tava me sentindo muito mal já com tudo aquilo, nossa, parecia que eu ia pra guilhotina depois, né, daquilo lá Eu cortava meu pescoço, tava me sentindo na inquisição, vamos queimar a bruxa aqui na fogueira, tava faltando isso, né E aí, Jona Dark, né, tanto que depois disso minha mãe me, começa, me chama, que eu fala que eu sou Jona Dark eu Falei, mãe, por favor, menos, né, que eu não quero morrer igual Jona Dark, não Posso até lutar como ela, mas ter o fim não, né, pelo amor de Deus e aí, no final de tudo, eu falei assim, olha, o que eu pretendo com tudo isso é que a biomedicina tenha mais uma área de atuação. Eu não estou fazendo isso só para mim. Eu estou fazendo isso para que todos os biomédicos possam, assim como eu, ter uma clínica, ganhar dinheiro e sustentar sua família. Não é? Poder viajar, poder comprar um carro, poder, sabe, ter uma vida digna como biomédico. Ter orgulho de falar eu sou biomédico. Olha, meu pai e minha mãe é biomédico. Eles podem pagar uma escola particular para mim. Olha, é tão bom, né, gente? Ai, que, que tu faz? Faz é médico, aí é advogado, aí é engenheiro, aí biomédico. Que é isso, né, gente? Não pode ter vergonha, tem que ter orgulho, né? Então eu tava lutando por, por isso. E aí, de repente, um, sabe, um balde de água, de água fria desse, de, como este, e aí ele sabe o que esse senhor falou. Então assim, a senhora deveria fazer, sabe o que? Abrir uma franquia, é, cancelar o seu CRBM Abrir uma franquia de, uma rede de clínicas E ficar muito rica, e tá muito bom E deixar a biomedicina tranquila como ela está Olha, gente, que eu ouvi isso De um presidente, ex-presidente, né? Os atuais nem chega perto, né? Eles estão muito aqui Esse aqui nem chega perto dos atuais Gente, falou isso pra mim eu falei, não, não concordo com o senhor, desculpa Se eu posso, eles também podem E ele não aceitou E aí ficou lá, né? Em reuniões Depois veio o veredito final O advogado falou assim pro meu advogado Doutor é... Fala pra sua cliente Que a gente chegou Num veredito final aqui E eu tava lá, né gente, eu não sou surda né? Tenho ouvidos né? Estava com meu sangue a flor da pele Sou descendente de espanhola né? Imagina né, meu, vou espanhol, vindo da Espanha, um porão no, no navio, mas veio. E aí, né, aquilo lá fervendo. Aí eu falei, não, senhor, não, não, o senhor pode falar pra mim, porque eu não sou surda. Eu estou ouvindo ainda, não estou surda, não. O senhor pode falar pra mim, meu advogado ganhou um bem, né? né, Rony? Ficou assim, não fez nada. falou, tipo, olha, eu vou te contratar para ser minha advogada quando eu precisar, hein? Eu falei, para contratar. Ele falou, não, doutora, é que a senhora defende com tanto gosto, com tanto amor a biomedicina estética, né? Aí o, o presidente lá, <coughs> porque ele falou a palavrinha errada, né? Não, pode falar, não podia falar biomedicina estética. É essa área aí da biomedicina, que a senhora acha que pode existir, mas que não existe ainda, né? Que eu tô até assim, com medo de falar pra senhora o que, a conclusão que chegamos. Eu falei, pronto, né? Perdi o meu diploma. Aliás, perdi a minha herança. Porque quando eu me formei, meu pai disse que meu diploma era minha herança. Que ele não ia deixar herança nenhuma. Que meu diploma era minha herança. Eu falei, pronto. Tô ferrada. Tô com dívidas, minha clínica né, tá indo assim, mas um monte de vida, ainda vou perder meu diploma, minha herança, o que, que eu vou fazer da vida, né? Então porque meu coração já começou assim, né? Cadê? Já começou assim, bater forte. Não, é que a gente chegou aqui a um veredito de que a senhora não pode mais usar a palavra, a, ter, a terminologia biomedicina estética, porque não existe. Aí eu disse, sabe quando vocês dão aquele ali? Eu falei assim, Só isso, doutor? Ele falou, é. É isso, é tudo isso. Eu falei, ah, tudo bem, por enquanto eu não vou usar não, mas eu tenho certeza que em breve eu estarei usando. Acho que foi seis meses antes da plenária. E aí todo mundo assim, caraca, essa mulher é, é doida, né? Porque enfrenta... Eu não sabia que, aquele, que aquela pessoa que estava lá como presidente era uma pessoa que todo mundo temia tanto assim, porque, né, eu não tinha essa noção, né? Eu achava que era uma pessoa, como nós, de carne e osso, né? Que estava ocupando uma posição, mas que né, que de repente a mãe podia ser outro, depois outro, sei lá, né? Não sabia que a pessoa podia ser muito mal, ou sei lá o que, né? Mas muito tinha medo. Então foi muito natural. E aí, quando eu saí que ele fechou, tá, tá terminado. Encerramos por aqui. Nada de biomedicina e estética. Que ele foi embora, eu desci, ela, ela ia pra plenária, todo mundo, vem cá, você faz crescer cabelo mesmo? Vem cá, e essas cordurinhas, elas saem mesmo? Vem cá, e não sei o que tem, essa coisa de biomedicina cética dá certo mesmo? Todo mundo interessado, o auditório inteiro interessado. Pô, aí eu falei, bom, uma coisa eu aprendi nessa minha vida, nessa minha jornada, nesses anos todos, lutando pela biomedicine cética. Que falem bem ou que falem mal, mas que falem de você Primeiro, máxima, e olha o que eu aprendi Que falem bem que falem mal, mas que falem de você Estão falando, então já não ligo mais Segunda coisa, se você tem uma ideia e ninguém, ninguém fala nada Ah, ai, legalzinha, ai, bonitinha, tá bom, é uma porcaria Agora, se as pessoas caem matando, falando mal da tua ideia, te detonando, se incomodando com a sua ideia, falando horrores, o negócio tem chance. Assim como se falarem muito bem, tem chance, é que se falarem muito bem é muito óbvio, né? Mas se falarem muito mal, é melhor do que falarem, ah, é bonitinho, é legalzinho, Eu quero que falem mal mesmo, porque é o meu termômetro. Se as pessoas falarem que não vai dar certo Que isso é uma loucura Onde você viu o biomédico fazendo estética Que isso é rebaixar a classe Nasceu para ser cientista Ganhar bolsa Ganhar 3 mil reais por mês De bolsa e ficar rico Com bolsa e fazer um monte de coisa Com bolsa e tal, tal, tal Ou ter um salário ótimo nanana. Sei lá, né gente, tô desmerecendo quem, As outras áreas Habilitações não, mas é que Existem é, Posições e posições dentro da carreira de biomedicina A gente está crescendo e já cresceu muito Mas imagina em 2005, imagina em 1995 quando eu me formei Era muito desvalorizado Hoje a valorização está pindo E a estética trouxe isso também para nós Porque em 2005, 2006 não era valorizado como é hoje Até mesmo biomédico em análises clínicas Até mesmo biomédico em outras áreas Ela era ainda muito desvalorizada Está valorizando graças a um trabalho... De equipe muito grande do Conselho, dos biomédicos que estão lá lutando por nós, pelas classes que estão surgindo, pelas novas áreas, a Biomedicina Estética, a PIX e outras que estão abrindo aí, que estão vindo com força total. Então, graças a tudo isso, valorizou nosso, nosso passe né, como biomédicos. Mas foi assim, foi aquela coisa. E aí, depois disso, chegando aqui em Teresina... Eu vim para Teresina palestrar. E lá conhecia alguém? Não conhecia muita gente, não. Quando, de repente, estou lá no saguão do hotel, volta aqui para Teresina, E encontro esse senhor, aí vem o rapaz: ó, oh, vim buscar vocês para palestrarem lá na faculdade, nova FAP, chamava a faculdade. E aí fomos eu e ele, fui na frente, ele foi atrás: é, oi, esse aqui é o doutor Luiz, essa aqui é a doutora Ana. Aí, para minha surpresa, ele falou assim: é, eu já conheço a doutora Ana Puga. Eu, ah, meu Deus. Pronto, aí ele pega, me dá um cartãozinho dele. De onde era o cartãozinho dele? Conselho Regional de Biomedicina. Pronto, e eu naquela ocasião lá em São Paulo, eu fiquei proibida de palestrar sobre biomedicina estética. O, o indivíduo lá bateu assim, ó oh, doutora, gente olha a minha pulseira tá colorida, ó oh, doutora, a senhora está proibida de palestrar sobre biomedicina estética. Se a gente pegá-la palestrando, a senhora é, receberá as punições devidas por um desacato dessa autoridade. Aí, né, eu fiquei assim. Aí, de repente, eu tô lá e eu fui continuei palestrando, né, mas eu vou falar o que eu fiz. Porque eu não palestrei, não palestrei mais sobre biomedicina biomedicina estética. Eu palestrei sobre a possível atuação do biomédico na estética. Pronto, era a mesma palestra, só que eu mudei o título. Eles não contavam com essa astúcia minha, não contavam. E aí continuei, pareceu que eu tava um monte de palestra marcada, gente, inclusive essa de Teresina. E aí, o que aconteceu? Tô lá, presidente do Conselho Regional da Segunda Região, doutor Luiz de França. Me deu o cartãozinho dele e eu tremi, gelei na frente do carro lá. Calor, calor que tava em Teresina, eu senti frio, <risos> frio. Nossa, nem transpirava, fiquei gelada. Ai, Fernanda, ah, tá que bom, né? Depois eu tive minha palestra, a ah, primeira coisa, a sua ah, que bom, né? Fica aquele ônibus com então, a palestra. A sabe o que aconteceu quando eu cheguei na palestra. Cheguei lá. Esse era o maior auditório de Teresina, né? Cadê aqui? Esse aqui, maior auditório de Teresina. Não dá para falar maior auditório do estado, do estado, não é da cidade, do estado. Chego lá. Estava só não tinha, força, não tinha não tinha atenção, não tinha não tinha nada. um sinal, Olha o que é um sinal, é um sinal. E aí, nossa, energia. tão foto, eu <sussurra> eu tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo para para para para Um, dois, três Ai meu Deus, bem agora Um, dois, três, voltei vocês estão aí comigo? E aí Daniel? Calma que eu respondi vocês uhum. É o seguinte, então Voltando lá, né? Aí Tô contando aqui meu amigo Que né? Tem alguém aqui que me incentiva E aí Não é que colocar o, o computador aqui no palco, eu, doutor. Imagina, não dá para as pessoas enxergarem, não? Mas a senhora sabe muito bem sobre isso. Esse assunto, A senhora, Ele sentou na primeira fila, gente, na primeira fila e ficou lá me assistindo. E eu comecei a palestrar sobre a possível atuação do biomédico na estética. Eu falei, Pronto, tô ferrada. Depois daqui eu já vou para o <risos> presa. Não vou nem perder o diploma, vou perder tudo. Aí comecei, palestrei, palestrei, falei, ah, fazer o que, né? Já tô aqui num na, na, na, no, no negócio aqui, já que se dane, vamos lá. Aí fui, fiz minha palestra, daí no meio da palestra voltou a energia, eu falo pouco, né? Deu tempo da energia voltar, eu ainda tava falando. Ele pegou o computador, levou lá pra cima, pra essa mesa aqui, ó. Colocou meu computador lá e falou, não, conectou tudo, quando eu vi, pá. Olha a minha palestra lá na parede já, gigantesca, né? E ele lá, tec tac, passando os slides para mim. eu, gente de Deus, isso não vai prestar? não vai dar certo. Eu assim, nem sei, gente, como foi minha performance aquele dia. Eu sei que foi, aí eu sentei, aí depois acabou, tudo bateu palma, inclusive ele bateu palma. Eu falei, <risos> ah, tá batendo palma, já sei porquê, né? Já tá comemorando, <risos> já tá feliz. Aí tá, aí sentei lá, ele começou a palestra dele, aí eu... Fiquei, assim, esperando já o pior, né, gente? Ali com plateia, com tudo já, né? Já ia é ser o negócio. Aí ele pegou e falou assim, Doutor, é, doutora Ana Carolina Puga, muito obrigada pela palestra, pela apresentação, e eu quero falar para vocês que aqui está um exemplo de empreendedorismo na biomedicina. Eu, Hã? Nossa, sou eu! E eu falei, caramba, aí ele começou a falar, ele ficou mais de meia hora falando de mim, do, do, da minha luta pela biomedicina estética, que ele concordava que ele isso, que ele é aquilo e tal, eu falei, gente, nem todo mundo está contra mim, tem alguns que não estão, que bom, vi uma luz no fim do túnel, eu falei, que bom, né, aí fiquei lá assisti depois eu bati palma a pressa dele, falei que amei a pressa dele, que eu nem sei muito bem o que que era, porque eu fiquei tão assim, né, a dopamina sobe, a gente fica com o cérebro meio doido, né, a gente consegue prestar atenção em nada. E aí, fiquei assim, né, tá, então, eu para aeroporto juntos, O vi dele ia sair, tipo, uma hora, eu ia sair, tipo, 1:15. ele ia, tipo, de TAM e eu ia, tipo, de Gol, por exemplo, não lembro das companhias. Ele falou, doutor, eu tenho duas horas de, de escala em Brasília, onde que é a tua escala? Eu falei, Brasília também. Ah, então eu tenho uma hora e meia de escala. Ele falou, ah, eu tenho duas horas. Eu falei, então faz o seguinte, ele, falou, ele, a gente se encontra lá em Brasília. Que eu quero ver se você consegue para a plenária em outubro. Eu falei, plenária, o que é uma plenária. Ele me explicou que era uma plenária rapidamente. Eu falei, tá, te encontro lá. Tudo bem. Aí fui, né? Feliz da vida. Eu falei, nossa, olha como os anjos ouviram minha voz. Ouviram minhas orações, nossa, que bem, eu só tava numa paz, no num espírito, assim, numa paz, né, naquele avião, assim, sentadinha, assim, lá da janela, que eu gosto de viajar, e tô, tô feliz, chegar lá, toda feliz da vida, eu vou ficar duas horas, uma hora e meia, né, que era a minha conexão dele, era mais, ele ia pra, pra Recife, eu ia vir pra Ribeirão Preto, tá, pra São Paulo, né, no caso, aí, tô lá, aí eu vi o avião dele indo, falei, oi, tchau, doutor Luiz, até daqui a pouco, né, Tá, bem a pouco meu avião sai, começa a a transitar ali pela, né, a qual fala? Pela pista, levanta voo e de repente tem uma turbulência, uma despressurização, tem que voltar. Voltou? Eu não, não acredito. É lindo. Eu não, por favor, continua. Não pode, né? Voltou. Um acidente aéreo naquele dia, aquele dia. Não podia ser qualquer outro dia, mas aquele dia. Pois é. O desencontro, né? As coisas da vida que a gente não explica como tem, por que que acontece, mas acontece. E hoje eu entendo. Precisou de toda essa emoção para ser, sabe, tão bom quando teve aquele sim na plenária, porque tudo isso faz parte da minha história. Olha só que que que história, né? Ainda é só um tiquinho. Tá, ficamos lá. Mais de uma hora parado, ou seja, eu tinha uma hora e meia de conexão. Eu ia chegar lá com risco de perder a minha conexão para São Paulo. Tá, trocamos de aeronave, saímos contra outra aeronave, voamos. Com medo, né? Que agora só faltava... Eu um caí, né? Só falta isso, meu Deus. Cheguei lá, ele estava tomando café, me esperando. Voltei, faltava 15 minutos para a minha próxima minha conexão não ia nem tá pra conversar com ele, sentei rapidamente com ele no café, 10 minutinhos a gente abriu ali o computador, ele me fez uns apontamentos, melhora isso, faz isso, tal, tal, tal, vou me apresentar de, em outubro, tudo bem? Eu falei, tudo bem, vou conversar com o Silvio hoje mesmo, vou pedir para ele colocar, abrir um espaço na plenária, mas você não pode faltar, tá bom, eu vou. Aí vim para Ribeirão Preto, cheguei aqui no, na, no dia seguinte... A, a secretária do conselho me ligou Ó, oh, o doutor Silvio pediu pra vocês Preparar que dia 10 ou 10 vai ser a plenária Em Recife, você tem que estar tá lá Eu como que eu vou estar tá lá, gente e O conselho vai me ajudar, tem passagem Não, não tem nada, é por conta própria Meu Deus, tem que pagar passagem aérea para Recife Hotel, nossa Meu Deus, minhas contas Olha quanto de conta que eu tenho aqui, nossa Né, que a gente, né Tem contas, né, para pagar, tem que planejar As viagens, não é assim, né Naquela época pior, era pior, né? hoje tá um pouquinho melhor. Naquela época, hoje eu falo, Marcia, vem uma passagem aérea. Rapidamente. Né? Eu nem quero mais viajar de avião, tô indo de ônibus ali para São Paulo, que eu sou... gosto do meu leitinho ali da Limari Mas, tive que pegar, fui, me preparei. Gente, foi assim, um mês em cima dessa, não atendi mais paciente nenhum, não fala que eu tô com a agenda cheia, não fala que eu não tô precisando atender o paciente, eu precisava de dinheiro pra pegar a passagem, mas não podia atender porque eu tinha que me preparar, eu já tava ansiosa, eu não conseguia atender paciente, eu não conseguia... Gente, foi assim, uma bagunça minha vida aquele mês antes, foi um mês certinho antes da plenária, mas dia 10, 10 eu tava lá, vamos passando no próximo, dia 10, 10 eu tava lá, aí ó, eu vou ter que parar nesse slide, eu acho, né, porque tá tarde... Dia 10 e 10 eu estava lá, mas, né, Emerson, uhum. como foi para eu chegar lá? Foi difícil, tá, gente? Hoje eu tô falando das dificuldades para chegar nesse dia aí. Depois a gente para, depois a gente volta. Mas, e ele falou, dia 10 é sensação, não pode faltar. Tá bom, não posso faltar. Peguei ônibus de Ribeirão até São Paulo, peguei um ônibus até o Guarulhos, depois peguei o um avião de Guarulhos para Recife, que foi em Olinda, e... Fiquei na casa daquela minha aluna, lá da primeira turma, Catiane. Fiquei na casa dela, né? Fiquei na casa dela, hospedada. E aí, no dia seguinte, na manhã seguinte, sétima da manhã, a gente saindo de casa, da casa dela. Feliz da vida, eu não dormi a noite inteira, dormi duas horas noite inteira. Acordei atrasada, não consegui lavar meu cabelo. Meu cabelo tava aí, ó, um nojo. Sem lavar, horrível. Coloquei uma roupinha ali básica, que eu já tinha feito, não sei quantas palestras com essa roupa. Vai com essa mesmo, não tem outra. Tá, vamos essa. E fui, com a cara e a coragem, só que daí na hora que nós estávamos saindo da Catiane, no segundo quarteirão da casa dela, depois da casa dela Duas ruinhas após a casa dela, ela foi fazer uma curva, ela parou o carro no sinal e parou um ônibus do lado esquerdo dela, do lado direito E ela ia virar à direita, só que daí o ônibus achou muito insignificante o carro dela e ele quis virar à direita também, só que ele quis virar a direita em cima dela e ele pegou, virou à direita em cima do carro dela, amassando o carro dela e espremendo a gente entre, entre um po o poste e o avião. O carro dela ficou entre o poste, minha porta no poste, óbvio, e ela no carro. Amassou o carro. Isso, faltava meia hora para a plenária. Eu tinha, já era tipo oito e meia da manhã, nove horas, a gente lá. Eu falei, Catiane, pelo amor de Deus, pela lá para o banco de trás, descer pela porta de trás... Com a criança dela no carro. Gente, cara louco. E eu tive que ligar, ela ligou pro marido dela, estressadíssima, e eu também. E eu caí um monte de papel, um monte de coisa na mão. E o Catiane, pelo amor de Deus, eu tô longe, já é oito e meia, quase nove horas, eu tenho que estar lá, nove e meia, começa a plenária. Nossa, Catiane, o que eu faço? Não, doutora, vai, eu chamo o seguro, eu chamo meu marido, pode ir. Eu falei, mas eu vou te deixar aqui, não posso, que falta educação. De mim, na casa da menina, tá vindo me levar, massar o carro dela, e eu vou pegar um táxi e deixar a menina lá? Não sou dessas, né? Ela falou, não pode ir, eu falei, então tá, eu vou Peguei um táxi e fui Não tinha jeito, gente, eu era isso, eu era nada Eu ia perder a plenária, nunca mais Eles não me dar uma oportunidade, já pensou Olha como que é a força do mal A força do mal, não querendo que eu fosse nessa defesa Olha, lá em Teresina Um mês antes depois isso, isso era mal. E eu falava, tá amarrado, em nome de Jesus, tá amarrado, eu vou nessa plenária. Fui rezando, eu vou, eu vou, eu vou, tá amarrado, tá amarrado. Fui amarrando tudo quanto era demônio ali pra poder chegar nessa plenária. Cheguei. Cheguei sã e salva. Meio descabelada, mas cheguei. E aí, tava lá o doutor Dassa, o doutor Silvio, um outro doutor lá que eu não lembro o nome, e o doutor Sérgio de, de... um querido Sérgio. Nossa, que saudade. Lá de Goiânia. E aí... Começou. Doutora, a senhora tem 20 minutos para falar sobre a Biomedicine o Meu Deus, eu falei em 20 minutos? Peguei 500 quilômetros de ônibus, não sei quantos mil quilômetros de avião, quase eu morri pressionada num poste, para falar em 20 minutos? Não pode ser. Não, tá de brincadeira, não vou conseguir falar em 20 minutos, né? Mas eu fiquei quieto e não, tudo bem, doutor, vou falar em 20 minutos, né? falei, vou começar, eles vão gostar. Aí eles vão dar mais tempo, né? Porque assim a gente vai cativando o público, não é? A não sei que você já queiram ir embora também, né? Porque já tô aqui né? usando a mesma tática de lá, tô contando. E aí tá, 20 minutos. Coloquei minha apresentação. Aí sabe essas perninhas aqui, ó? Essas perninhas aqui, ó, daqui da apresentação? É daquela pessoa, aquele ex-presidente lá, sabe? Que tá com essa mala aberta. E aí tava latindo foto. Tac, tac. Aí o doutor disse, falou assim. Fulano, por favor, para de tirar foto. Vai tirar foto daqui, não. Ana, você manda a apresentação para gente depois? Por favor. Sim, doutor Silvio, eu mando. Nossa, gente, que, que bom. Tá vendo? Falou que eu não ia mais falar de biomedicina sintética aqui, ó, falando de sintética. E você aí ouvindo. Vai ter que ouvir tudo agora. Vai ver. E aí, eu. Alguma coisa? E aí, eu comecei, né? 20 minutos, daí deu meia hora. Doutora, doutor Sérgio, já se passaram meia hora, seus 20 minutos acabaram, mas a gente vai te dar mais 20 minutos. Eu, ah, tá bom, doutor, muito obrigada. E eu lá, comecei, falei, falei, falei. Quem quiser ver essa minha apresentação dessa plenária desse dia, os slides mesmo, sobre o que eu abordei e tudo, tá naquele repositório de slides, é, como que chama? SlideShare. Lá tem a apresentação da plenária, tem os. Você tem. 80 slides que eu preparei, né? Pra falar em 20 minutos. <risos> Óbvio que era um slide a cada um segundo, né? E aí, tá. De 20 minutos eu fiquei lá duas horas e meia falando. Né? poder da persuasão. <risos> Comigo. E aí... Tá, tô, nossa, gostaram, aplaudiram, tava lotado, tinha muita gente. E aí, tá, tudo bem. Aí saíram dali. Ó, agora a gente vai ter duas horinhas de pausa, né? Vamos almoçar, vamos fazer uma outra coisa da vida, né? Daqui duas horas a gente volta com a votação, se sim ou se não. E aí, por incrível que pareça, próximo slide. Foi um sim, né? Não foi unânime, gente, teve um voto contra. Acredita? Acredita de quem? Adivinha, coloquem aí. Escreva aí no chat, no chat, porque o Daniel vai me contar se estão escrevendo. Senão vocês dormiram. Teve um voto contra. Mas sim, tem que ter alguém do contra, gente. Se não tiver alguém do contra, não tá certo. O negócio não tá legal. Teve um voto contra. Então tanto que o doutor Dácio, vocês ouviram a fala dele aí anteriormente, falou assim, por quase unanimidade, ficou até marcado isso, gente. Mar é marcado, ele sabe. Quantas outras habilitações eles aprovaram, mas a da biomedicina sintética eles não vão esquecer, porque é histórico. É histórico, foi uma coisa assim, uma lenda, né, se contar. Parece que... E aí, por quase unanimidade, foi aprovado o Silvio sec. Ana, tá aprovado, tivemos um voto contra, olhou pra pessoa. <risos> <risos> Mas os outros a favor, e todo mundo aí. Eu estava com um bloquinho de cartões assim, que eu vou ser uma mulher prevenida, né? Levei meus cartões. Lógico, né? Quantas pessoas iam querer me procurar, querer saber, entrevista, curso e tudo mais, né? Lógico, eu já fui preparada. Comecei a dar meus cartõezinhos, tinha um povo de Brasília lá, tal. Aí veio, assim, devido. A senhora pode me dar um cartãozinho? Eu falei, não. <risos> Ele... Como assim? A senhora não pode dar um cartãozinho. O senhor sabe tudo da minha vida porque você quer que eu gaste um cartão com o senhor. Não, não vou te dar, não. O senhor tem meu telefone, tem meu endereço, nome do meu advogado. Um processo enorme. Vê lá. Não vou dar com o meu cartão, não. E não dei. Não dei. E aí depois, fiquei, né? Constrei meu cartãozinho. E aí depois fez essa roda aqui. Eu cortei a pessoa, tá, gente? Porque a pessoa era pra estar do lado desse de óculos aqui. Mas eu tirei. Ah, não, não ia, né? Ainda para tirar foto com a gente. Para! O que, que é isso? Do lado desse de verde, tem o de preto, de verde, de preto. Aí, tava ali. Cortei. E aí, se alguém conhece, fala para ele tudo bem, tá? E aí Ei. veio me dar, veio me dar os parabéns. Me dá parabéns? Ah, parabéns! Eu falei, muito obrigada, humilde, né? É que eu tava fazendo aquela força do contra para ver se você conseguia mesmo. Porque se não fosse o meu contra, você não teria conseguido. Ai, gente, fala, né? Tem que ter o do contra. Tem que ter. Tem que ter Brasil. Não adianta. Essas coisas são muito fáceis. A pessoa desconfia. Se a esmola é muito, santo desconfia, né? assim? Então é isso. Teve. Essa é uma história. Essa é a história. Essa é a história do dia da plenária. E eu tenho várias coisas que eu já escrevi em relação a esse dia, em relação ao dia 9 do 9, que foi um dia muito interessante, 9 do 10, um dia anterior à plenária também. Tem muitas coisas assim, que eu gosto de escrever, vou tudo anotadinho para um, um dia virar um livro, quem sabe. Porque é engraçado, né, A gente? Aí eu olho assim, eu falo, caramba, aconteceu tudo isso, e já se passaram 12 anos, 12 anos de tudo isso. Nós mudamos, lógico. Eu mudei, não né? tô loira, né? Eu tô morena, né? Tô então, mais nova, apesar dos 12 anos, eu estou me sentindo mais nova, né? Acho que estou até aparentemente um pouco mais nova do que 12 anos atrás, né? É a biomedicina estética, não adianta. Mas a gente vai guardando essas memórias, essas histórias. E é bom a gente contar, compartilhar para vocês verem que não é assim, não é uma coisa, muitos vêm hoje para biomedicina estética achando que né, que é, um, é uma coisa assim, como ir ali comprar uma calça de uma marca ou de outra marca. Ou eu vou fazer biomedicina estética ou eu vou fazer radiologia, eu vou fazer análise clínica. Gente, não é. Vir para biomedicina estética é vir para biomedicina estética, tem toda essa história, tem toda essa carga, tem toda essa emoção. E essas emoções não, par não pararam, não, porque essa emoção foi até aí, o sim. Depois do sim, teve tantas outras emoções. E para você que é biomédico, que veio para biomedicina estética, é a mesma coisa. Você vai ver que a tua vida vai mudar de uma forma muito grande no momento que você virar biomédico estética ainda mais se você for um biomédico esteta nem puga, porque você vai levar toda essa emoção, né, que eu criei. Junto com você, não tem como. Vai ser super emocionante a tua vida. Uma montanha russa, pode ter certeza. Mas vai valer a pena, sabe por quê? Você vai fazer isso por amor. Igual eu, tô aqui agora contando algo que aconteceu lá atrás. Porque eu amo contar essa história. Eu acho tão divertido, eu acho tão legal, acho tão assim, bacana. Foram coisas assim, que realmente... Eu, eu vejo pela reação das pessoas. As pessoas gostam de ouvir e nossa, aconteceu isso mesmo? Aconteceu, gente, de verdade. Eu queria ter uma câmera colado em mim o tempo todo para ter filmado tudo isso, para ter hoje provas, sabe, para mostrar, mas a maior prova é tudo que a gente alcançou nesses anos todos, passa mais um, vamos um, um passando, e aí depois disso vieram as turmas de biomedicina estética, né, turmas e turmas lá do Nepuga pessoas que vocês conhecem que vocês vão ver aí pela rede que são biomédicos famosos que passaram pela biomedicina e estética e aí foi, primeira e segunda turma pós-plenária, vai passando Luiz que não vai dar tempo de eu falar tudo vai passando, várias turmas, Sertãozinho Porto Alegre 2012, 2013 pós... porta aqui nessa pós-2012 Gabriel Magalhães lá em cima, lá altinho quem conhece o Gabriel, Alícia Campos aqui, entre outros biomédicos aqui de Belo Horizonte da primeira turma de BH e vai passando Porto Alegre, Leonel a volta do Leonel ali o Leonel, o Rob as meninas, a Cris todas as meninas ali, pode ir passando e muitos outros alunos que eu não vou lembrar o nome de todos, né? são mais de, sei lá, 50, 60 quantos mil alunos? mais de 60 mil, de 60 mil alunos formados vai passando Tá passando, e aí um dia eu quero reunir todas vocês, não sei se eu consigo né, mas a maioria maracana, Sim. aqui no estádio vamos lá, e aí ó, Odácio Campos e Silva sempre presente nos meus, nos meus cursos nos congressos, cong congressos da Sociedade Brasileira de Biomedicina e Estética aqui o Rodrigo participando comigo em eventos, em congressos vou deitar aqui pode ir passando eventos, congressos foram mais de 100 palestras ministradas de 2006 até 2022, gente Plenária, congresso, cursos, cursos nas novas unidades, 2017 Em 2018 a gente fundou, abriu a FAPUGA Aí uma comemoração da FAPUGA, abrimos fundamos a FAPUGA Essa aí foi a primeira turma certificada com os nossos certificado FAPUGA Viramos uma faculdade. E aí, gente, quanta história, quanto mal o povo falou da FAPUGA, quanto mal que falaram, quanto mal, quanta inveja, quanta coisa, quanta dor de cotovelo, né? Recalque. Recalque. E a gente, no um beijinho no ombro, né? Que a gente tava nem aí, a gente tava era querendo fazer o que nós sabemos fazer. Transformar a vida de profissionais para profissionais estetas, né? Profissionais da saúde. E aí vieram os biomédicos, depois os enfermeiros, os farmacêuticos. Em 2014 já tinha muitos farmacêuticos aqui, tá, gente? Muitos enfermeiros. Em 2017 vieram os enfermeiros, 2016, 2017. E aí depois a odontologia em 2019. E agora 2020 a biologia e aí vai. E nossa, qual que é a nossa missão? É transformar a vida de vocês. É formar os melhores profissionais da saúde na área estética. Esse é o meu objetivo. Olha eu aí, palestrando no um congresso de odontologia. por lá, lá contar sobre, justamente isso, sobre a história. Né? Por que, que os dentistas estão na, na, na estética também, na harmonização orofacial? Porque nós, biomédicos, começamos esse movimento. Eu comecei, mas eu não... Eu não, não estaria aqui hoje, nós não estaríamos aqui hoje se fosse só por mim. Todos vocês vieram, todos, quantos outros acreditaram e vieram fazer com que essa classe crescesse. Então, o mérito não é só meu não, gente. O mérito é nosso. Eles são de todos que estão aí levando o nome da Biomedicina sintética adiante. Então, assim, fiquei feliz com a homenagem, com a comemoração? Sim. Fico feliz por essa minha história? Sim, porque eu... Olha pra mim e fala, nossa, Carolina do passado, quanta coragem você teve, né? Eu não sei se eu teria essa coragem hoje, sabe? Eu, eu falo com a minha Carolina lá atrás, eu não sei, tipo assim, que mulher corajosa. Queria ser ela, né? Fui quero ser, sou, mas tipo assim, gente, eu admiro, eu admiro o meu posicionamento lá atrás, e assim como eu admiro o posicionamento de muitas outras mulheres que vão à frente, a luta pelo que elas querem, lógico, eu vou hoje também, eu faria tudo de novo? Faria, talvez não sei se com aquele gás, com aquela energia, né, com aquela, né, hoje eu tô com, com muitas outras coisas na cabeça, eu conheço muito mais sobre lei, muito mais sobre isso, muito mais sobre aquilo, a gente vai se enchendo de coisas e esquece, o simples, a gente esquece aquela, né, aquela coisa que é apenas ter coragem e ir em frente, seguir, e às vezes a gente desiste de algumas coisas, não, não tô falando que eu desisti não, não quero que vocês desistam, então tem que ter coragem, e eu, nossa, eu falo, caramba, eu tive muita coragem, só que não foi sozinho, eu tive coragem, outras pessoas acreditaram, vieram e foram. Olha, esses alunos todos, de 2010, 2011, 2012. Aquela minha primeira turma 2010, em 2010 na Corporal, lá em Sertãozinho, eram seis alunos, nenhum de Ribeirão Preto, nenhum de São Paulo. Era de, do, do Nordeste, era de Minas, era do Rio Grande do Sul. Eram de longe, foram até Sertãozinho. Você tem que pegar. Sabe como é para sertão? Sabe como é para chegar em Sertãozinho, gente? Vocês não sabem. Vocês têm a vida boa, que agora a biomedicina. Acho que vai até aí, ó, a cidadezinha de vocês. Aí, ó, a capital. Nepuga aí, ó. Nepuga aí, Fortaleza, Salvador, Goiânia. Nepuga chega aí, não é? Naquela época, não. O pessoal tinha que vir até sertãozinho. Pegava avião, avião até São Paulo. São Paulo pegava avião até Ribeirão Preto, que nem era uma ponte, era muito conhecida. Então tinha poucos aviões por dia e alguns dias da semana. Chegava em Ribeirão Preto. Aí tinha duas opções. Ou pegava um táxi até a rodoviária de Ribeirão Preto, que só aí já gastava uns 100 reais naquela época. Ou pegava um táxi até Ribeirão Preto, até sertãozinho, que eram uns 200, 300 reais naquela época. Um táxi, tá, gente? Ou se viesse até a rodoviária de Ribeirão Preto, sabe que eles tinham? Um ônibus circular. Circular. Sabe que é um circular? É circular que chama, né? É interurbano. Interurbano? Inter interurbano? Eu nunca conhecia assim como interurbano. Não, tudo bem, interurbano, intercidades, né? Interurbano pra mim era ligação interurbana, quando você ligava pra outra, né? Também. Tá, tinha esse ônibus pra levar, então as pessoas chegavam, nossa, onde que eu vim me meter? onde essa mulher tem cursos, olha que é o fim do mundo. Aí chega lá em Sertãozinho, como o Leonel fala, tem toque de recolher. Oito horas da noite, não tem ninguém andando na rua em Sertãozinho. Talvez hoje tenha, mas naquela época, oito horas da noite estava assim, tudo um breu, um escuro. O Leonel falou uma vez, gente, Ana, que ele fez dois cursos comigo lá no sul, que eu fui pra lá. Aí um dia ele veio, pra, veio fazer um curso aqui e falou, Ana, essa cidade aqui tem toque de colher? Oito horas da noite não tinha uma alma viva na, na, na rua? Eu falei, quase. Então, gente, era tudo muito difícil e essas pessoas vieram, foram até onde eu estava poder aprender. E foram sementes que eu fui, né... É, espalhando pelo Brasil para que levasse o conceito do que é a biomedicina estética levasse é, a cultura da biomedicina estética adiante por isso que hoje nós biomédicos estetas Somos biomédicos estetas Passamos isso para os nossos Primos de profissão Eu chamo assim né, ou Irmãos de profissão, os farmacêuticos Os enfermeiros, os biólogos Os dentistas e temos um posicionamento Muito bom perante toda a classe Da estética, nos diferenciamos Da, da estética, dos esteticistas Era um propósito Importante naquela época porque Eu não queria competir com o esteticista Eu achava muita sacanagem gente entrar querendo competir com procedimento de esteticista não deixa os esteticistas no, no, no canto deles fazendo procedimentos estéticos como eles sempre fizeram com, a, com o nível de educação de, de formação que eles sempre tiveram e eles foram evoluindo evoluíram muito muito mesmo e nós vamos fazer algo do que os esteticistas não faziam que é o que os procedimentos injetáveis, então foquei nos injetáveis, nos lasers, em tudo aquilo que... E agora tá todo mundo crescendo, a gente, a biomedicina entrou e puxou todas as classes e os esteticistas para cima também, então eu me orgulho muito disso, eu acho que esse é um... essa é uma vitória, não minha, nossa, nossa mesmo, de todas as nossas classes, por isso que eu quero que você que está assistindo, se tá aqui ainda comigo, faça um print... Coloque, poste, marque, marque o Nepuga, marque suas profissões, colegas, tudo, porque a gente tem um ganho assim muito grande ainda pela frente, muito que expandir dentre as profissões e para com os procedimentos estéticos também, então a gente não pode ficar parado, a gente tem que continuar. Então, aí no congresso de odonto, pode passar que eu acho que o outro é o evento de mais um. Deixa eu mostrar aqui, eu aqui com o doutor Lair Ribeiro, minha mãe, que ele estava palestrando no mesmo evento que eu, doutor Lair Ribeiro. Fiquei muito feliz, meu professor, meu mestre, né? meu orientador de muitas conversas. Pode passar, por favor? E aqui, mais um, 2019, e aí eu lá no COFEM, pode passando, Luiz aqui no COFEM, defendendo vocês, enfermeiras também, fui lá ouvida, até hoje eu fui três quatro vezes no COFEM, sempre a única não-enfermeira sendo ouvida lá, para falar sobre é, estética, na né, enfermagem, e falei, defendi, e me posicionei, posicionei a enfermagem, e achei até assim, junto com a, com a, com a comissão de estética, enfermagem e estética, e juntamente com o jurídico do... Da, do COFEM, achamos, inclusive, saídas para o enfermeiro, né, e foi fantástico, foi lá em Foz do Iguaçu, essa, essa, esse congresso, essa plenária, pode passar, e aí criei metodologias, venho criando desde quando eu formei a Biomedicina Censética, crio várias metodologias, eu aqui com a Nepuguete, o Puga Code, e aí em 2020, 2021 veio a pandemia e fomos para o híbrido, que particularmente eu amei, eu gostei, mas a gente pode falar um dia em especial sobre isso, as dificuldades, as dificuldades e as conquistas.